Quatro aplicativos de você ganhar dinheiro com seu imóvel, seu carro em 2022? Se você quer lucrar, então roda a vinheta! Olá, seja bem vindo ao maior canal de serviços financeiros, aqui é a Fabiana. Aqui é o Gabriel, beleza galera? E hoje a gente vai passar detalhes de quatro aplicativos para você ganhar dinheiro em 2022. Isso aí, você utilizando o seu carro e o seu imóvel Então acompanha a gente no vídeo Mas desde já, ativa o sininho de notificação Se inscrevendo aqui no nosso canal E olha, deixa aquele like bacana Não custa nem 10 centavos E a gente, o YouTube vai entender Que você está gostando do conteúdo, ok? Vai ajudar bastante a gente e você também E olha lá, vamos compartilhar também Com mais pessoas Compartilha para aquele amigo Aquele conhecido seu que tem um imóvel E o um veículo aí, sem saber como ter renda extra então vamos lá e vamos para o primeiro aplicativo que eu tenho certeza que você já conhece mas não custa ouvir falar de novo aplicativo de mobilidade urbana é uber você já conhece a uber você que tem um carro que precisa colocar ele para ganhar uma renda é um aplicativo bem recomendado é só você fazer o cadastro na plataforma e começar a levar passageiros ao seu destino com isso você ganha renda cada corrida custa valores que pode chegar por dia entre 240 reais a 300 reais trabalhando 12 horas por dia. Mas isso vai depender também das promoções que tem no aplicativo e vai depender também do preço dinâmico. Quanto mais pedido tiver, mais dinheiro você pode ganhar. Você pode ganhar mais dinheiro em datas comemorativas, fins de semanas e festas, né? eventos em geral, porque o preço vai se tornar dinâmico e você vai se remunerar mais ainda. Okay? Então vamos para o segundo aplicativo. E vamos agora de 99, que é um aplicativo parecido com a Uber também, que é para veículo. Isso aí, é mobilidade urbana da mesma forma. A diferença é que para você, motorista, o preço não vai mudar para o passageiro que está pagando, mas pode ter mais vantagens com promoções da 99. 99 tem promoções melhores do que a Uber. Então você que precisa colocar o seu carro também nessa plataforma, é uma plataforma recomendada, que você pode tirar ganhos diários entre R$240 até R$370. Depende da promoção que você consegue tirar uma grana legal, conduzindo passageiros a seu destino. Então vamos para a próxima opção aqui para você, é a terceira opção. Vamos agora de Blablacar. Esse aplicativo a Fabiana vai te passar detalhes como que ele funciona. Esse app aí é para carona. Te dá um exemplo, você tá fazendo uma viagem para um destino em passear e quer usar esse aplicativo aí para ele bancar o combustível da sua gasolina, é uma excelente opção, tá? Porque você pode dar carona para as pessoas, mas isso é de forma totalmente segura. Porque você, motorista, é cadastrado na plataforma, então tem todo o checklist e o passageiro também. Você não precisa ficar preocupado e você pode ganhar um dinheirinho ainda curtindo a sua viagem. Isso aí, não existe mais aquela carona gratuita, tá? Então vai de blablacar que você ganha um trocado aí para ajudar no combustível. Vamos para a quarta opção agora. E vamos agora de Airbnb, esse aplicativo é muito legal para você que tem imóvel, eu me apaixonei por esse aplicativo. Por que? O Gabriel vai te passar detalhe aqui sobre esse aplicativo para você. O Airbnb você pode utilizar uma forma muito interessante, fazer locações de cômodos do seu imóvel ou imóvel integral. Se você quer locar o seu imóvel beira de praia, em época, datas de verão, por exemplo, você vai bombar em ganhar dinheiro. Pode ganhar em média até 44% a mais do que uma locação tradicional. Então te dá como exemplo se a pessoa alocou por 120 ao dia você pode tirar por mês até 3.600 então é muito bacana porque você vai fazer o seu cadastro com segurança, tudo certinho. Você vai disponibilizar também os móveis daquele ambiente para a pessoa utilizar. Então capricha um capricho de imóveis bom aí para essa pessoa utilizar. E você vai ser muito bem remunerado. E a pessoa vai ter que te entregar o imóvel do mesmo estado como estava. Então você pode ganhar dinheiro de uma forma mais segura e até 44% a mais. É legal também que você tem toda a segurança nesse aplicativo, né? que você é cadastrado lá o seu imóvel, a pessoa também que vai locar. O legal desse aplicativo também é que você tem um seguro. Então, se a pessoa quebrou algum objeto lá, você tem um seguro que vai cobrir aquele dano. Então, você pode ficar tranquilo na hora de locar, tá? Tem um exemplo também de uma anfitriã desse aplicativo, que ela conseguiu lucrar bem com o imóvel dela, na região de Salvador. Ela locou o imóvel na época de carnaval. Então, teve uma demanda bem grande. Ela sabe quanto ela ganhou, em média? ela ganhou por semana 5 mil reais, então ela conseguiu lucrar muito em cima, tem então uma vantagem. Isso aí, então é bom você usufruir nos momentos de épocas comemorativas, carnaval, temporada, temporada épocas de festas regionais, então se você tem um imóvel que tá está parado, por que não fazer renda com ele? E se você gostou das quatro dicas que a gente já te passou aqui, já aproveita e se inscreva no canal para sempre que a gente postar um vídeo novo, você ser o primeiro a receber. Curta, comenta e compartilhe com o máximo de pessoas. que eu Tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Um forte abraço. Forte abraço, até a próxima. E, ó, deixa aquele like, não esqueça de deixar o like e ativar o sininho. No próximo vídeo você ser é o primeiro a ser notificado. Forte abraço e até mais.